Lembro que a primeira vez que eu acabei um relacionamento, chorei. Chorei como se não houvesse amanhã. Pensava que jamais encontraria alguém melhor. Achava que nunca seria capaz de amar de novo e que o amor, na verdade, era algo que só existia pra me foder. Um tempo depois, me apaixonei novamente. Vivi um relacionamento que trouxe um novo significado sobre o que era o amor pra mim. Não era mais o mesmo sentimento que eu presenciei na primeira vez que você não entende Então eu pude perceber o quão imaturo Carente e raso Foi o primeiro relacionamento Até que o segundo Tomou um outro rumo Se tornou uma relação abusiva O amor virou algo frio Sem gosto e áspero Tive que acabar E não foi fácil Lembro que a segunda vez Em que acabei o relacionamento Ainda amava pra caralho a pessoa Mas precisei partir porque ou eu ficava e me acostumava com a migalha que recebia Ou eu enxergava o tamanho que eu tinha e partia de uma vez Aprendi que às vezes, pro nosso próprio bem A gente vai precisar partir de algumas pessoas Eu sei como é a dor de saltar de alguém sem paraquedas Mas posso garantir que a queda desperta a gente Faz a gente voltar a realidade, sabe? Desde então... Não permaneço nem por um segundo em relações que não me cabem, em braços que não me acolhem. Não fico por ninguém nesse mundo, em qualquer lugar que não some. Porque ressignifiquei o amor. E pra mim, ele passa longe da insistência, da dor e do descaso. Não aceito nada menos do que acho que mereço. E sei exatamente o que não preciso. Costumo dizer que fins doem, todos os finais doem, mas recomeços curam. Não que a gente tenha que se acostumar com o um fim, mas é que a gente precisa reconhecer que ele existe. E que às vezes não haverá escolhas fáceis. Precisaremos escolher entre acabar algo ou insistir até o ponto de nos perdermos de nós mesmos. Eu aprendi. Eu aprendi que qualquer hipótese, por mais que eu ame, por mais que doa pra caramba para ti, melhor ir que pagar o preço de me perder. Porque se eu, porque se eu não me valorizo, porque se eu não valorizo o amor que carrego no peito, parceiro, quem é que vai valorizar?